Você quer ver novas séries lésbicas gratuitamente e cheias de personagens pra chipar? Bom, então você apertou o play no vídeo certo! Porque hoje eu vou te contar algumas webséries lésbicas que estrearam recentemente agora em 2019 e se você ficar aqui comigo até o final, tem um bônus muito legal. Então já deixe seu like e algum comentário aqui embaixo para o YouTube entender que você gosta desse vídeo e eu poder continuar trazendo mais sobre esse tema aqui para o canal. Hoje eu vou começar por um lançamento espanhol que se chama El Contacto Cero, ou, em português, o contato zero. Essa websérie no YouTube é feita sem tabus e sem personagens no armário. Então, definitivamente, para eles, ser lésbica não é um problema. Mas não se enganem, porque a vida delas está longe de ser mil maravilhas. As protagonistas se deparam com a falta do amor, o fim do amor e as dificuldades para se encontrar alguém para se relacionar. São elas, Ana, que é uma mulher que mora em Madrid há 13 anos que se diverte no Tinder enquanto tenta, de forma frustrada, superar o término com a sua ex, que ocorreu há um ano atrás. Dá pra acreditar? Desde então, ela parece não ter coração, porque ela não se apaixona por ninguém, é sempre pessimista e até mesmo mal-humorada. Outra personagem principal é a Alex, a ex da Ana. Ela é uma mulher de 30 anos que não sabe o que quer da vida ela deixou a ex sem muitas explicações e se mudou para Paris. Mas, de certa forma, ela acabou de volta na vida da Ana. E a terceira garota é a Lucia, uma jovem que a Ana conhece no Tinder. Porém, a garota só está à procura de amizades mesmo, porque ela já tem um relacionamento com outra garota, porém à distância. Mas e aí? O que, é que vocês acham que vai dar desse triângulo amoroso, hein? Quem vai tirar a sorte grande? Se você quiser assistir a Ele Contacto Zero, ela estreou no meio do mês passado e terá sete episódios com cerca de 10 minutos cada. No caso, os episódios ainda estão indo ao ar toda segunda-feira, então aproveita que você vai pegar a série andando ainda. As legendas estão em espanhol, inglês, francês e também tem a opção de colocar tradução automática para português. Que? ¿Cuántas veces has follado a alguien en la tercera cita y luego pasaste a hacer algo más? Normalmente no hago esto. qué? ¿Follar? No. Nos conocemos desde hace un No pierdas el tiempo porque yo no estoy parando de follar. Joder. Eres cruel hasta mi cabeza. A segunda dica é uma websérie brasileira que lançou em março desse ano e ainda está liberando seus episódios aos poucos no YouTube. Ou seja, vocês também vão pegar essa série andando. Ela tem o nome de Irreversível e conta a história de Ana e Vic. minha chará. A Ana tem um namorado abusivo que constantemente é violenta. Já a Vicky, que é sua colega de dança, tem uma namorada, mas está secretamente apaixonada por Ana. E não vê a hora de acabar com esse relacionamento abusivo dela, porque ela não aguenta mais ver a sua crush passar perrengue. Então ela toma uma atitude pra acabar com essa história de uma vez por todas. Porém, ela não tem ideia das consequências que ela terá que enfrentar. Pois é, galera, essa trama é tensa. O canal que produz Irreversível também faz outros conteúdos audiovisuais, sejam filmes ou séries, então acho que vale a pena vocês darem uma passeada por lá, porque tem outras coisas LGBTs também. Tu vai ficar quietinho aqui. Se meter com um playboyzinho, traficante ainda. Não, olha, do jeito que eu tô, eu não vou com Batman. Ou tu me mata agora ou vai embora. Cadê a Ana? Ana? Sai daí, tá no Rio já. Tu achou que ia roubar minha mina e sair uma boa? Agora tu vai te ferrar, ô vaca. Ah, chegou a hora do bônus! Uma websérie Ultra Sapatão que foi lançada no ano passado e é uma ótima opção para a galera que curte Sensei. Porque no seu time de atores está nada mais, nada menos do que a atriz que interpretou a Nomi, a personagem trans de Sensei que também é meu amorzinho. Eu não sei vocês, mas eu simplesmente adoro ela. Então eu fiquei super feliz quando eu descobri Sensei que é essa série online que eu quero contar pra vocês. Na trama que se passa em Nova York, a Viva, Corey, Emily e Nima são quatro lésbicas de cerca de vinte e poucos anos, de origens muito diferentes, mas estão todas na, no mesmo barco de ter dificuldades pra entrar em um relacionamento. E é por isso que elas decidem começar a navegar em um aplicativo de namoro lésbico, que é por onde elas vão se conhecer e perceber que elas têm muito mais em comum do que imaginam. Assim, relembrando a famosa Del nós vamos assistir a um grupo de amigas LGBT vivendo as complexidades da vida moderna queer. Ah, e parte da história se passa em um bar lésbico chamado Scissors. Bem sugestivo, né? Bom, esse projeto é de 5 anos atrás, mas eles só tinham liberado o piloto aqui no YouTube e só no ano passado é que eles finalmente liberaram os 12 episódios completos através do Vimeo. Same Same já participou de vários festivais e ganhou um prêmio. Até então só tem legenda em inglês, mas eu já ensinei no canal como transformar essa legenda em português sem pagar nada, sem baixar nada, de uma forma super simples. Se você ainda não sabe fazer isso, tá marcando bobeira, né? Clica aqui no card e vai descobrir. Onde Scissor? Quanto tempo você está na cidade? Bem-vindo à Queer Nation. Vamos lá! Bom, essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Todos os links vão estar na descrição do vídeo. Só lembrem de quando forem lá assistir, deixarem um comentário é, no canal dessas séries, avisando que eu que indiquei, que vocês conheceram aqui pelo Censuradas, tá bom? Isso faz toda a diferença pro canal. Se você quiser ver mais sobre esse tema por aqui, quer saber de outras webséries lésbicas, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, porque temos três vídeos por semana. E, claro, deixar muito like, muito comentário aqui embaixo pra eu ver que vocês gostaram e trazer muito mais. E me segue também no Instagram que tá aqui na tela, tá bom? Porque sempre tem coisa legal por lá, coisas inéditas, avisos sobre o canal, ok? Um beijo e até logo!